tempo pra jogar o estadual, então eu fiquei alguns jogos do estadual fora e na pré-libertadores eu voltaria na pré-libertadores, foi o jogo contra o São Lourenço lá uhum. que eu voltei, tipo que a gente ganhou lá, eu fiz gol de pênalti e tal mas eu sei que ainda falta muito ainda, sabe, pra me tentar chegar ao mesmo nível do que eu tava antes só que assim, só que a gente tem que entender que a gente perdeu praticamente quase todos os jogadores do time saiu Luan Pérez agora, saiu Lucas Veríssimo, saiu Pituca né? a maioria dos jogadores saíram então, tipo assim, a base que a gente tinha, a gente não tem mais. A gente tem vários moleques que subiram, são muito bons, têm dado conta do recado. O Santos tem... Cara, o Santos tem uma água que é mágica ali. Cara, tem alguma porque... coisa esquisita Entendeu? ali. Porque... porque, meu, sai um monte de moleque férias. Os moleques têm nos ajudado na dificuldade do clube não poder contratar. Os moleques que subiram aí, né? Tem o Anjo, tem o Marco Leonardo, caiu o Jorge. Tem o Pirani, tem o Sandri, que agora já já volta também, que tá machucado. Tem, tem entre outros aí. Né, que, que assim, tem vários moleque bom né? Ivan também, tem, nossa, uma, muito moleque bom. Os olheiros do Santos são muito pica, mano <risos> É, eu vou te falar que acho que deve ser a água mesmo. Às vezes não é nem questão de olheiro mesmo, né? às vezes o é. Santos sempre encontra, sempre sobe os moleque Fora os outros, né? Que a gente não conhece ainda, que daqui a pouco você vai é vir verdade, falar. É verdade, verdade. Então assim... Historicamente, né? É, é, hoje em dia, se for ver o time titular, são sete da base. Entendeu? Sete que estão jogando titular da base. Então, assim... O deve atrair muita gente, né? Com toda a dificuldade. Com toda a dificuldade de não poder contratar, tem tudo isso, né? Parte financeira, do, não só do Santos, mas do Brasil inteiro. É. Os clubes estão meio sem dinheiro porque a pandemia, o que trazia era, era a torcida, né? E hoje não tem. Já tem mais de um ano, né? Praticamente. Então, assim, o que a gente tem, cara, a gente tá, o, o Diniz tá fazendo tudo para que possa lançar os moleques, sabe? para que o Santos possa ganhar dinheiro com os meninos, possa... Daqui a pouco saiu um Rodrigo de novo, saiu um o Neymar. Entendeu? Então, assim, a gente é... Eu, praticamente, eu tento conversar com os moleques o tempo todo. O Ângelo, que é o moleque que eu mais converso. O Caio Jorge, que foi o moleque que eu sempre... Me identifiquei com ele, porque foi o primeiro moleque que eu comecei a ter amizade quando eu cheguei em 2019. Né? Então, o Ivonei, o Marco Leonardo, é a maioria dos moleques que eu sempre tento conversar. Sempre tento passar uma visão que talvez eu não tinha lá atrás. É verdade. Tá ligado? E hoje eu falo pra eles, porque... Mano, tem coisas que você já consegue falar pra eles, pra eles não passar por isso, porque eu passei. Uhum. Sabe alguma dica, uma das coisas que você fala? Cara, principalmente do, em termos de questão financeira, né? do que não se faz com dinheiro. vai comprar Ferrari agora, isso. Do, do que se faz com dinheiro, Entendi. de ter alguém orientando, de não, de não usar dinheiro como se... Ah, vou gastar pra caramba aqui, que daqui a pouco eu pego mais porque o futebol ele é muito curto, com 18 anos você pensa uma coisa, quando você tá nos 30, 31, já começa a pensar já na parte de parar, na parte de pô de aposentar daqui a alguns anos, entendeu? Então, para eles é novidade, para mim não. Só que assim, tudo que eu passei dificuldade, meu, eu quero que ele não passe. Eu consigo dar uma dica. Jogando futebol hoje, ele não consegue passar uma visão para um moleque da base, para um moleque novo. Sabe por quê? Porque ele pensa no dele, meu. Ele pensa só nele, tipo assim: "Ah, mano, eu aprendi assim, ele que aprenda assim". A minha visão é diferente, mano, ó, não vai por, a, por aí, tá ligado? Se você puder fazer isso aqui, tu vai crescer mais. Se tu puder evitar andar nos lugares e fazer as coisas na tua casa, de evitar de estar tá com todo mundo, de, de sair pra festa, de fazer essas coisas, de beber em público, de, meu, porque a maioria do jogador ele é burro, ele quer ir aparecer porque quer parece que ele quer se sentir famoso. Então pode botar aí, ó. pode mandar mensagem aí ao cara que me vê em noite, que me vê nos lugares. Não me vê, fi. Porque o meu pensamento, o meu foco é outro. Entendeu? Por mais que as coisas, às vezes, no campo estejam difíceis, mas o meu foco, ele não muda. A circunstância pode estar assim agora, mas eu sei que papai do céu daqui a pouco, ela muda as coisas. Eu não posso me deixar levar pela dificuldade agora. Mas eu falei, daqui a pouco também, daqui a pouco o pai, quando chegar também, vou chegar chato. Entendeu? vou incomodar os caras, porque, meu... Vou incomodar os caras. Dentro de campo eu sempre incomodei. Tá certo. Entendeu? Como que tá o joelho agora? Como você se você sentiu? Não, agora eu tô zero. 100 zerado, zerado. Da hora, zerado. Da hora. Tô até chutando pra caramba, pô. Antes eu não chutava, todo mundo falava <risos> assim, pô, Mário não chuta mais no gol. Não consegue chutar mais, porque ninguém sabia o que eu passava. Hum. Mas agora e depois que eu falei, depois que eu recuperei, filho, da onde eu pego, eu tô chutando. Da dá. Porque senão, senão não faz, né, pai? Os minimistas também não tem. Não vai acontecer os minimistas por acaso. É. Entendeu? Eu faço isso no treinamento <risos> direto e levo pro jogo Tem dia que acerta na trave, bate nas costas do goleiro, bate na trave e sai, não entra Mas tem dia que entra Só que me assim... Me eu... Continuar tentando meu, porque o trabalho é assim, você tenta aperfeiçoar Sabe? É como eu falei, você se prepara pra caramba pra fazer o seu melhor jogo E tu vai lá e erra Tu vai lá e não consegue Mas isso também não pode me parar É. Porque eu vou ter que continuar, meu. Porque quarta-feira de novo, quinta, já tem jogo. E eu preciso estar inteiro de novo. É. Porque eu, aí eu faço o gol, eu ajudo. E daí tudo já volta ao normal. Aí eu posso jogar uma merda no jogo. Mas se eu fizer dois, três gols, eu sou o melhor do mundo. Porque as pessoas, talvez, elas não olham o contexto do jogo. ela olha o resultado e olha com o gol que você fez. Teve jogo que eu joguei mal, fiz gol. E teve jogo que eu joguei muito bem e não fiz. E fui, e fui criticado porque não fiz gol. Sabe? Mas o mais importante é aquilo que eu faço. O trabalho. Sabe, a dedicação que eu tenho eu tenho quando ganha eu tenho quando perde e não vai mudar meu independente do que falam de mim eu vou continuar honrando a camisa do clube que eu visto que o Santos que eu tenho um privilégio é um privilégio jogar no Santos não é para qualquer um já já faço o centésimo jo jogo que eu falei né uhum. então assim para mim cara é algo incrível tá ligado e eu almejei isso tá ligado eu almejei isso Pô, eu vou ter 100 jogos no clube meu que eu que eu sempre admirei que eu já tive aqui me sinto menino da Vila Tá ligado? Porque eu tive aqui muito antes de todo mundo me conhecer. Eu lembro que até o Kev tinha feito a música pra mim. A gente ia até gravar lá na vila esse clipe. Faltou o Kai Black passar a voz, né? O, o, o GP passou junto com o Kev. E, e acabou a gente não conseguindo fazer, né, cara?